Olá, bem-vindo ao canal Mikashi. Neste vídeo mostrarei como você pode baixar o Windows 10 sem programa, diretamente na página da Microsoft. Então é só seguir os meus passos e nada é difícil. Então, bora lá. Primeiro você tem que abrir o seu navegador. Eu vou abrir o Chrome pois tem que digitar download download Windows 10. Download Windows 10. Então é só clicar enter. Nesse caso, vai ser levado nessa página e você clica nessa página porque porque é da Microsoft, então entra nele. Porque nós queremos baixar windows original da microsoft chegando aqui existe uma forma que é usado que a microsoft disponibilizar é create windows 10 installation media então você vai ter que baixar esse aplicativo aqui depois de baixar esse aplicativo você vai ter que baixar o vai ter que baixar o Windows a partir desse aplicativo aqui, mas se você não quer usar esse aplicativo, bem neste caso existe uma disponibilidade de Windows sem, sem esse aplicativo, isso não é exatamente para os Windows, sim, mas para outros sistemas como Linux, Ubuntu, Debian, Distro e muito mais. Mas neste caso, o que tens que fazer é para ter acesso a esses, a esses arquivos? Tem que abrir essa aba e escrever IOSA AGENT, Agent SWITCHER Aqui está, IOSA AGENT SWITCHER Então clica nele essa aqui é uma extensão User Agent Switcher and Manage Chrome. Então você clica nele. O que tem, o que estamos a tentar a fazer aqui é adicionar essa extensão para este uh, este navegador. Na verdade Bem, é aqui está. Então, eu vou clicar aqui. Não, não, não, não. Esse aqui não é. Então, não é. Não é. é. Bem, a disponibilidade é. é o que eu estou a encontrar aqui é da exatamente da Firefox então. É por isso que se você usar o, o navegador Firefox, vai ter muitos, muitos serviços de melhor serviços, tá bom? Então, o que vamos fazer agora para o, o Chrome, a gente não temos como fazer, então, vamos tentar fazer assim, clicar aí no botão esquerdo nesse navegador. Uh, nessa página e vir aqui no inspect clicar nele uh... bem, esta página aqui uh, aqui trouxe os recursos né quer dizer o code, código fonte uh, dessa página então o que tem que fazer é vir aqui nesse telefone aqui esse tem tablet telefone então clica nele bem Viu que depois de você clicar, a página diminuiu, mas é a mesma, o que tem que fazer é clicar Reload, né? Reload, quer dizer, clica nele de novo e clica no Reload. A página que vai abrir, como pode ver, <risos> mudou, então você pode aumentar. Uh, bem, uh, a página, quer dizer, aham, uh -huh. bem, aqui. tirar isso então assim que que você fez aquilo aí veja só como a página mudou então você pode vir aqui e vai perceber que aquele aplicativo tool para você baixar windows não está mais lá o que tem aqui é select Edition, seleção a edição do windows diz no below and available". Então, tem que selecionar a edição. Bem, a edição que existe aqui somente do Windows de mais atualizado. que dizer, como pode ver, desde novembro de 2019. Então, você clica aqui. Clica no Confirm, né E vem aqui, escolhe a língua. Bem, qualquer língua que você precisar. Este está aqui, uh, vamos procurar português, português está aqui, é só clicar em português e confirmar também, bem, como pode ver, fomos direcionado na página para podermos baixar o Windows 10 em português, tanto 64 bits como 32 bits, bem, uma mensagem muito importante é esta aqui, links valid for 24 hours from time of creation. Então, a validade do link para download é limitado em é 24 horas. Eu já tentei várias vezes baixar e quando, quando atingia o limite ou o tempo determinado, o download barrava, mas se você baixar dentro de 24 horas está tudo tudo bem e este windows é original porque que aqui não vem aquele tool? porque aquele tu foi colocado principalmente para windows Uma windows 10, 10 7 8 8.1 então é para se você quer baixar tem que usar é aquele, aquele aplicativo porque são sistemas GUIs quer dizer gráfico unit interface então os, esses são os sistemas o windows usa o sistema GUI o gráfico né que nós usamos o, o mouse e o mouse e os gráficos então para pra, pra outras distribuições como linux debian e outros e mac vem não vem com aquele com aquele aplicativo porque é por causa uh, do seu sistema quer dizer o Linux não usa muito a o gráfico e pode ser um desafio não usa muito o GUI e pode ser um grande desafio para usar uh, a página então pessoal e para vocês verem que que isso é verdade eu só vou experimentar tanto 30 quer dizer 64 bits como pode ver, aqui apareceu e o tamanho de 4.98 GB. E você pode baixar, bem, eu não quero baixar e só queria experimentar e mostrar para vocês que é possível baixar como pode ver também e essa aqui é esse 32 bit é de 3.47 gigabit então você pode clicar aqui e baixar. Bem, eu estou usando o download file SIMD, quer dizer Internet Manager Download, que eu estou usar é por isso, tá. Ver aqui, mas se, se fosse se eu não tivesse esse aplicativo, então quer dizer que o Windows estaria a baixar neste momento, tá bom então espero que, que tenham gostado do vídeo tenha ajudado a vocês e se tiver alguma coisa pode comentar uh, pode deixar o seu like porque eu preciso disso também tá pessoal uh, pode deixar o seu like mas a subscrição é é decisão pessoal, se você vai se inscrever para os próximos vídeos porque vão ser de, de ajuda eu acho, de ajuda mesmo porque não vou elaborar o conteúdo que, que, que seja mentira, que, que não funcione mas vai funcionar sempre sempre vou procurar pesquisar quando vocês deixarem uma questão para mim, então até mas até a próxima tá bom, me encaixa aqui